Fazendo crime do ano Com meus aliados seguindo meu plano Eu só quero fazer esse tempo que eu trabalhei com meus mano trabalhei Isso é o e isso orna Essas tracks só fabricar e te fazer hit Não vi mentira de otário Eu não sou moleque, sem view E é sem fazer xixi Tenta pagar de malandro, eu não tenho medo Tu é nóia de condomínio Eu já saí no portão, esse inferno Enquanto vocês só tão indo Sente acordar no pescoço, então não reclama Você não passou o que eu passei Sumi no fundo do poço, me tirei da lama Na base da meta eu cheguei ah, ei, Sei que vou fazer valer Daquilo que planto Sei que meus demônios têm medo Daquilo que penso Cortando o mal da raiz Entidades eu mato Quem me conhece fala Que não tenho um bom senso Sei que vou fazer valer Tudo aquilo que planto Sei que meus demônios têm medo Daquilo que penso Cortando o mal da raiz Entidades eu mato Quem me conhece fala Que não tenho um bom senso não quero kit, cara, é raro Não quero carro importado Bem material, não serve de nada Se a nossa morte já tinha passado Valorizo meu presente Trabalho pra ter meu futuro Por isso sempre sigo em frente Meu trabalho duro, vou mostrar pra gente Assassinando figurante vou levar só tapa na cara Uchiha mais foda do Jamie, levada mais rara, no pique madara Ficaram chocados dentro do show, dominando essa cena com, com esse flow Comece do genjutsu, mostra seu jutsu, sou o de vocês, lô Sei que vou fazer valer tudo aquilo que planto Sei que meus demônios têm medo daquilo que penso Cortando o mal da raiz, entidades eu mato Quem me conhece fala que não tem um o senso